A Justiça do Trabalho de Mato Grosso começou a ter bons resultados com o sistema de energia fotovoltaica, a energia solar. Neste mês, o valor da conta de energia elétrica do Fórum de Tancará da Serra, que era de R$ 5 mil reais, caiu para R$ 79. Reais. Neste mês, o projeto Turminha Escolar Cozinha Brasil, que é apoiado pela Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, formou mais de 1.100 mini-chefes, Crianças de 5 e 10 anos. O projeto do SESI capacita crianças para que sejam multiplicadoras da alimentação saudável e levem isso para famílias e amigos. A vara do trabalho de Juína doou 800 mil reais para a compra de duas ambulâncias, uma van e vários equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde de Juína. Os valores são de ações civis públicas e execuções de termos e ajustamentos de condutas promovidos pelo Ministério Público do Trabalho.